Fala rapaziada, feijão aqui na área, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, espero que você esteja bem. Hoje eu vou começar o vídeo de uma maneira um pouco diferente, eu já vou mostrar aqui é, os, no ganhos e perdas o meu resultado, que é o que tá na capa da, do vídeo, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui histórico. É, ó, sempre que alguém for mostrar para vocês é, quanto que ela ganhou, não tem que ser isso aqui depósito líquido ou saque. Porque isso é, tipo, é quanto o cara colocou na banca ou quanto que ele sacou. Isso não significa ganha O que significa isso daqui. Então, ganhos e perdas nas últimas 24 horas, R$43. E nas últimas 48, vamos ver aqui, R$70. É, quando eu fiz a capa do vídeo, eu estava com aproximadamente R$ R$50. E aí eu continuei trabalhando, porque eu não consegui parar para gravar, tô parando só agora. E agora eu consegui chegar nessa banca aqui de, nesse lucro aqui de 70 reais em dois dias. É, o mercado que a gente vai explorar é né, o futebol virtual, o né, da Betch365. A gente vai explorar o mercado de over meio Como vocês podem ver, minha banca ela é pequena, né, estou com 260 reais. Eu tinha 180, mais ou menos. e Agora eu estou com 260 reais. E o mercado que a gente vai trabalhar é um mercado de 2,5. Mas como eu vou fazer dessa vez? Como é uma tática muito lucrativa, que está dando muito certo, eu não vou deixar aqui gratuitamente no YouTube para vocês. Pois é, feijões, como assim? Pois é, pois é. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição, o meu Pix na descrição, eu vou vender essa técnica por apenas 30 reais, que você vai pagar uma vez na sua vida, e eu vou te ensinar como que você faz para trabalhar na odd de 2,5, que é a principal ódio que eu trabalho nesse mercado, vou te mudar aqui, para ter esse resultado. A gente trabalha muito, trabalho muito na ódio de 2,5. Trabalho também na de 1,5 um e, e trabalho também na de 3,5. Ou seja, você vai pagar por uma dica e vai receber três, três conteúdos. Tá? Pontos importantes. É, você toma Red? Sim, eu tomo Red. É, em qualquer negócio relacionado a futebol, aposta, você vai tomar Red. Então, não é uma técnica à prova de Red. Tá? Se fosse, eu já estaria bilionário, mas ela não é infelizmente, tem heads sim, isso é um ponto muito importante, porque eu vou ensinar para vocês também como que eu faço a minha gestão, como que eu faço a minha cobertura, como que eu consegui fazer, até agora, R$70,00 em dois dias, com uma banca de R$180,00. E para fechar, um outro ponto muito importante, não tem devolução do dinheiro. Se você me chamar no WhatsApp, fizer o Pix de R$30,00 para mim, é, não, não gostar da estratégia, já que ela não vai funcionar para você, paciência, não tem devolução do dinheiro, uma vez que eu já te entreguei o conteúdo, é, não tem como não tem como você desaprender digamos assim eu vou te mandar um vídeo é uma aula né que eu falo de tudo eu falo de gestão eu falo de de um de dois e de três e como que eu faço as minhas coberturas como que eu tento evitar o máximo o e por aí vai fechado espero que esses vídeos tenham que esse vídeo te ajude tem muita coisa gratuita aqui no meu canal você que já me segue já sabe dá uma olhadinha aí chama aqui no WhatsApp, vai estar aqui na descrição meu WhatsApp e o Pix, R$30, preço promocional. Fechado? Valeu!